E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos encontrar uma solução específica de uma equação diferencial separável. E, para isso, nós temos a seguinte equação diferencial: a derivada de y em relação a x, que é igual a 2, que multiplica y ao quadrado, e vamos dizer que o gráfico de uma solução particular passe pelo ponto. 1 -1. E o que eu quero te perguntar é. Quanto vale y quando x é igual a 3? E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. A chave para esse exercício é transformar essa equação em uma equação diferencial separável. E a chave para essa equação diferencial separável é como o nome já diz, é separar o x, 2y. E como podemos fazer isso? Bem, deixe-me reescrever a equação aqui. e Você pode multiplicar ambos os membros da equação por dx. e Com isso, você pode cancelar esse dx com esse. E aí, vamos ficar com dy igual a 2y² vezes dx. E agora, podemos dividir ambos os membros dessa equação por 2y ao quadrado e ajeitar, ficando com 1 que multiplica y, elevado a menos 2, que multiplica dy, igual a dx. Isso porque nós cancelamos esse 2y ao quadrado com esse, e agora nós podemos integrar ambos os membros da equação. Nesse lado esquerdo, nós vamos ter que a integral de y elevado a menos 2, nós somamos 1, que vai dar menos 1, e dividimos por menos 1. E ajeitando, vamos ficar com menos 1, que multiplica y elevado a menos 1, e a integral de dx é x, e somamos isso com uma constante. E nessa parte, eu posso multiplicar ambos os membros dessa equação por menos 2, e aí eu vou ficar com 1 sobre y, porque eu já inverti isso aqui, igual a menos 2x mais c. Claro, eu poderia colocar aqui menos 2c também, mas como é uma constante arbitrária, eu posso simplesmente colocar mais c, não vai fazer diferença nenhuma. E preste atenção: se 1 sobre y é igual a isso, então y é igual a 1. Sobre menos 2x mais c, ou seja, essas duas coisas são inversas uma da outra. Agora sim, nós podemos utilizar o ponto que foi dado para descobrir a constante c. Então, substituindo o ponto, nós vamos ter o y, que é menos 1, igual a 1 sobre menos 2x que é 1, então, menos 2 vezes 1 mais c, e aí vamos ficar com menos 1 igual a 1 sobre menos 2 mais c. E se aplicarmos o produto cruzado, vamos ficar com menos 1 que multiplica menos 2c mais c, que é a mesma coisa que 2 menos c, que é igual a 1, Colocando aqui, nós podemos subtrair ambos os membros dessa equação por -2, ficando com -c, igual a 1, menos 2, que dá -1. E se multiplicarmos ambos os membros da equação por -1, vamos ficar com c igual a 1. Então, uma solução particular dessa equação diferencial é y igual a 1 sobre menos 2x mais 1. Mas essa não é a resposta da nossa pergunta. Ou seja, eu não quero saber qual é a solução particular. O que eu quero saber é quanto vale o y quando x é igual a 3. Ou seja, o y vai ser igual a 1 sobre menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6 mais 1, que vai ser igual a menos 1 5 Essa é a resposta da nossa pergunta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima pessoal!